Pais, que bem. Neste segundo domingo de agosto, celebramos o dia dos pais, isto é, a vocação da família. Família é esse espaço, o espaço de Deus, onde cultivamos grandes valores. E também a família serve ainda de alicerce para o desenvolvimento e a educação dos filhos. E os pais têm essa bonita missão de ensiná-los a amar, e ser amados, isto é, querer bem para os outros. Também, no cotidiano, podemos perceber no desenvolvimento da família, durante as refeições, no diálogo entre os pais, no diálogo com os filhos, nas brincadeiras com os filhos, enfim, lugar de vivência e lugar de amor. Também, no olhar franciscano, Francisco de Assis sonhou em viver uma família, onde cultivou a fraternidade como esse espaço onde também os irmãos vivem e se chamam de irmãos. E também hoje, vivendo nesse mundo tão diverso, Francisco de Assis e Santa Clara, de um modo muito simples, quiseram anunciar o evangelho, vivendo em fraternidade, formando assim uma nova família, na sociedade, na igreja, nas famílias e no mundo. E hoje também há um grande desafio, ser pai, ser mãe, ser filhos, viver em fraternidade. Diante dessa diversidade de famílias, Poder também cultivar esse grande amor, esse amor bonito de doação, que é viver e anunciar o Evangelho, também vivendo e anunciando o amor, a paz e o bem. E o desafio hoje de ser pais, ser mães e filhos é cultivar os valores e também os princípios de hoje, vivendo e anunciando a paz, o amor também nesse mundo tão diverso, conforme também a diversidade das famílias, considerando sempre irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Neste dia celebramos o dia dos pais, também o dia da família. Que Deus abençoe também todos os pais. Pais e bem.